Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exercício sobre volumes relacionados. Observe que aqui nós temos algumas afirmações que a gente precisa levar em consideração. A primeira, por exemplo, diz que todas as seguintes figuras têm a mesma altura. A segunda diz que todas as figuras, com exceção da B, têm bases quadradas. Então, essa é uma base quadrada. Isso é um quadrado. Isso é um quadrado e isso é um quadrado. Aqui agora diz que todas as figuras, com exceção da C, são prismas. Isso mesmo. Afinal, C é uma pirâmide. A quarta afirmação diz que todas as figuras, exceto a D, não estão distorcidas. Você pode ver a figura D na parte superior, que ela está um pouquinho distorcida. Ou você pode ver essa figura como oblíqua. A última afirmação diz que todas as figuras, com exceção da E, têm a mesma área de base. A base da figura E é uma dilatação da base da figura A por um fator de escala de 1,5. A questão faz a seguinte pergunta. Se a figura A tem um volume de 28 cm³, quais são os volumes das outras figuras? Pause esse vídeo e tente resolver esse problema. Ok, vamos fazer isso juntos agora. Tivemos algumas informações sobre as bases e as alturas dessas figuras. E, com exceção da figura E, todas possuem a mesma área de base. Também foi informado para a gente que todas as figuras possuem a mesma altura. Bem, uma forma de pensar sobre o volume é multiplicar a base com a altura. Para a figura A, é muito simples, e a gente consegue calcular o volume apenas fazendo isso. Nós vamos chamar essa área aqui de B, que é a área da base dessa figura. E aqui, a altura, que está bem aqui, nós vamos chamar de H. Nós sabemos que a área da base vezes a altura vai ser o volume. Portanto, podemos dizer que para a figura A, o volume vai ser a base vezes a altura, que é igual a 28 centímetros cúbicos. Certo? Agora, o que está acontecendo com a figura B? Bem, a figura B é um cilindro. E como calculamos o volume de um cilindro? Bem, também vai ser a área da base vezes a altura. E se você está se perguntando, como é possível que seja a mesma expressão que usamos para o prisma retangular aqui? Bem, na verdade, isso vem do princípio de Cavalieri. Se as figuras têm a mesma altura, e se em qualquer ponto ao longo da altura elas têm a mesma área transversal, então você terá o mesmo volume. Então, esse volume aqui também vai ser igual à área da base vezes a altura. Bem, vamos colocar aqui que essa é a figura A e essa é a figura B. Também vamos colocar dois pontos aqui. A figura B vai ter o volume também sendo igual à área da base vezes a altura, que é igual a 28 centímetros cúbicos também. Ah, deixa eu ser bem claro aqui, esse volume é igual a isso. Agora, o que podemos dizer da figura C? Qual será o volume? Qual é a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide? Bem, nós temos uma leve intuição e já demonstramos isso em outros vídeos. Sabemos que, para a pirâmide, o volume vai ser igual a 1 terço vezes a área da base vezes a altura. E sabemos que tem a mesma área de base, assim como essas outras figuras aqui, e também tem a mesma altura. Como sabemos que a área da base vezes a altura é 28 centímetros cúbicos, o volume dessa pirâmide vai ser 1 terço disso, ou seja, 1 terço vezes 28 centímetros cúbicos, que poderíamos reescrever como 28 sobre 3 centímetros cúbicos. Você também pode escrever isso como sendo 9 e 1 terço centímetros cúbicos. Então, isso é o volume para a figura C. Agora, vamos pensar sobre a figura D. Eu vou fazer isso bem aqui. Bem, para esse prisma oblíquo, eu acho que poderíamos dizer que vamos usar a mesma ideia que vem do princípio de Cavalieri novamente. Sendo assim, teremos a mesma fórmula para calcular o volume que usamos na figura A. Ou seja, o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, eu posso escrever que o volume é igual à área da base vezes a altura e nós já sabemos quanto é. O problema falou isso. A área da base vezes a altura vai ser igual à da figura A, ou seja, vai ter 28 centímetros cúbicos. Agora, vamos para a figura E. Isso é interessante porque tem uma área de base diferente. Então, qual será a área da base? Bem, o problema falou que a área da base da figura E é uma dilatação da base da figura A por um fator de escala de 1,5. E as duas bases são quadradas. A figura A tem uma base com dimensões x e x. Então, a base da figura E vai ter dimensões 1,5x e 1,5x. Sendo assim, a área da base da figura E vai ser igual a 1,5x vezes 1,5x. Outra forma de pensar sobre isso, deixa eu fazer aqui onde tem um espaço livre, é que nós sabemos que B é uma área da base da figura A. Isso é igual a x vezes x. Qual é a área da figura E, então? Bem, é 1,5x vezes 1,5x, ou 1,5x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1,5 ao quadrado é 2,25. Então vai ser isso vezes x ao quadrado. Sabemos que x ao quadrado ou x vezes x é igual a b, que é igual à área da base original em todas essas outras figuras. Então, a área aqui, essa área bem aqui é igual a 2,25 vezes b. Portanto, 2,25b é a área da base da figura E. Sabendo disso, qual é o volume dessa figura? O volume é igual à área da base, que é 2,25, vezes a área das bases de todas as outras figuras, vezes a altura que é a mesma das outras figuras, ou seja, h. Agora, sabemos quanto é b vezes h, não é? Não se esqueça que b é a área da base das outras figuras, que, nesse caso, usamos a área da base da figura A. E nós sabemos que b vezes h tem 28 centímetros cúbicos. Então, o volume da figura E vai ser igual a 2,25 vezes 28 centímetros cúbicos. Eu não tenho calculador aqui na minha frente. Eu também acho que a gente consegue fazer isso manualmente. Mas eu vou deixar esse cálculo aqui para você como um exercício. O mais importante aqui é que você entenda o ponto geral nisso tudo. Basta multiplicar 28 cúbicos por 2,25 para, assim, obter o volume da figura E. Isso porque, com exceção da altura, essa figura foi dilatada com o fator de escala 1,5.